Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aí para mais um passo do nosso Fogão a Lenha. Para vocês que nos acompanham há bastante tempo, são inscritos no canal, um forte abraço, muito obrigado por nos ajudar aí a divulgar o nosso conhecimento. E para vocês que estão chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, a sua inscrição é muito importante para esse canal. Bom, meu gente, estamos aqui em um sítio de um colega da gente e... Aqui, ó, já está tudo preparado para a gente retomar aqui o nosso trabalho. Para vocês que estão acompanhando o vídeo, que a gente já paginou, fez certinho, bonitinho. Chegamos aqui, colocamos esse tijolo aqui, ó, sem massa aqui por baixo. Porque o concreto foi que segurou aqui esse tijolinho, Eu Deixei aqui umas, umas frechas aqui bonitinho. Então o concreto dessa, dessa parte aqui, ele deu aí a fixação nesse tijolinho. Bom... Agora, gente, daqui para cima da lajinha, nós vamos trabalhar com areia, cimento e açúcar. Pois é, nessa cidade que eu tô aqui, não encontramos aqui a terra refratária. Então, vamos com areia e cimento. Lembrando, eu tenho duas churrasqueiras feitas aí, da minha mãe e a minha, com areia, cimento e açúcar, e até hoje não trincou. E mais colocamos ferro aqui e vamos que vamos. Então, vamos aqui, primeiramente, para areia e o cimento.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 Se você tiver condições, use a terra refratária. É o mais recomendado. Aqui para sentar os tijolinhos refratários, nós vamos comprar a argamassa refratária. A própria, só para sentar os refratários. Aqui nós vamos sentar os tijolos. Vou fazer aqui uma camada todinha de tijolo. Para quê? Para o tijolo aqui, ó. Ele absorveu um pouco a caloria e essa caloria não vai até o concreto. Aí depois, desse tijolo, ainda vai os blocos refratários, as plaquinhas, né? Para suportar a caloria. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, pode acontecer que ainda trinque. Mas o que eu estou tentando aqui é diminuir um pouco a caloria para não trincar muito. Lembrando, aqui tem ferros, é muito bom. Lembrando, aqui nesse, nesse concreto tem ferragem, justamente para travar a churrasqueira. Agora a água aqui eu vou pondo de pouco a pouco, para não ficar muito mole. Vou pôr aqui e agora eu vou tomar café, gente. Enquanto molha aqui um pouquinho eu vou tomar café. E lembrando, se pôr muito açúcar vai dar meladeira na massa, viu? Então é bom não pôr muito açúcar molhar um pouquinho, agora aqui ó, enquanto a massa vai molhando, eu vou aqui tomar um cafezinho, aqui é o café da roça, cuscuz com leite, gente, leite é forte, hein, maravilha, Bom minha gente, aqui está tudo pronto. Aqui lembrando, isso aqui está no nível. Eu já vim desde baixo no nível e agora eu vou seguindo só essa madeirinha aqui, ó, para dar a água. Essa, essa, essa aqui eu não fiz conjunta, só essa aqui porque, porque essa aqui veio, veio aqui. Eu não poderia pôr massa aqui embaixo, senão ia ficar feio esses tijolinhos tem que ficar sem massa por baixo. Então essa fileirinha aqui a gente deixou. Ela sem junta quase, porque ela é diferenciada Agora eu vou retomar aqui os tijolos deitados Eu não posso pôr de qualquer maneira aqui Eu tenho que acompanhar o alinhamento aqui de baixo Então eu vou pegar aqui a régua E eu vou pôr aqui certinho aqui ó Eu vou pôr de pé certinho E eu vou começar esse tijolo daqui, daqui para trás Porque a minha junta é aqui ou então, se eu quiser começar do outro lado, eu ponho ela, ela aqui nesse lado aqui certinho, aqui ajuda aqui, ponho a massa e começo aqui por esse lado. Lembrando, agora eu vou ter que usar essa gágua como junta. Eu vou usar até o final, porque eu indo até o final, vai ficar no nível, porque embaixo eu comecei no nível e vim vi, com a gágua. Alguma diferença em algum lugar vai acontecer, por quê? Porque esses tijolos não são 100% igual são tijolos comuns. Então vamos lá. Eu vou pôr a régua aqui, ó, que é o meu alinhamento certinho, ó, pronto. Agora não preciso mais usar nível em pé, eu vou acompanhar aqui o alinhamento, porque tá certinho pela régua. Aí agora eu vou aqui, ó, igual eu falei pra vocês. Vou pôr certinho aqui, ó. Desde baixo vem na juntinha certinho. Aí eu vou pegar esse tijolo aqui e vou pôr certinho aqui também, ó. Pronto, peguei o alinhamento. Agora eu vou jogar aqui, vou fazer isso aqui, ó.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 Eu falei, muito cuidado com essa massa aqui, ó. Senão ela vai sujar os tijolos, ó. Esses tijolos aqui levaram chuva essa noite, tava lá de fora. Então eu vou pegar uns um, um, um mais sequinhos aqui, ó. Aí eu vou jogando aqui a gaga aqui, ó. Bonitinho aqui, certinho. E aqui, ó. Certinho aqui. Prontinho, aqui ó, coloquei a gágua aí, ó. Lembrando, agora que eu vou tirar aqui, ó. Lembrando, esse tipo de tijolo ele não fica 100%. É eu. Ó, se o tijolo estiver molhado, ó, fica dançando aqui, ó. Que tá, esse aqui tá molhado e esse aqui também. Então temos que ter muito cuidado, guardar os tijolos. Porque se, se chover muito bem essa noite, aí fica difícil de trabalhar. Mas se tiver muito seco, tem, temos que molhar um pouquinho. Tem que ter um equilíbrio. Para tudo nessa vida tem um equilíbrio, né? Vou pôr aqui a gágua e já vou fazer isso aqui, ó. Já vou deixar certinho aqui, ó.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 Deixa eu um tijolinho aqui. Um vão, um, vai ficar aqui um vão pra passar o ar por trás. E aqui também, ó. Um vãozinho aqui, ó.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 Prontinho, prontinho, minha gente. Mais uma etapa concluída. Agora aqui vamos pôr os refratários. Depois vamos pôr aqui o forno. E vamos fazer aqui o caixote do forno depois a chaminé. Vai nos acompanhando, deixando o seu like, se inscrevendo. E é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, minha gente. Fui.